E aí galera, vocês estão bem? Porque que todas? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trai com vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre 10. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, desculpa aí que eu tô com essa voz meio rouca Que eu espero que isso não atrapalhe né, no vídeo caso que minha voz normal ela já é né, grossa e assim, tudo mais Aí eu tô com a voz agora rouca, né? Aí, desculpa aí, viu, galera, mas eu prometo pra vocês que depois também tempo vai passar, vou ver se eu tomo uns mel, sei lá o que é que funciona para pra passar a voz louca, mas... Enfim, primeiramente, antes de começar o vídeo, divulgar aqui pra vocês, se você não conhece, né, ainda acredito que muitos aqui que devem conhecer, mas quem não conhece, o canal Humorizando, que é o canal de humor do Victor Vidal, que é o meu tio, e eu tô participando também desse canal, né, tipo... A ideia, o conceito desse canal é fazer humor com uma pessoa só. Por isso que é humorizando. Aí, no caso... Ah, eu passei. Sim, é duas pessoas. Mas, no caso... Eu, eu sou a pessoa que vai formar, entendeu? Eu a pessoa que vai apresentar o vídeo, a pessoa que vai dar a ponte pro humor, entendeu? Agora, quem faz o humor mesmo é o meu tio, o Victor Vidal, né? Ele faz vários personagens, como um dos mais icônicos aí do canal tá sendo o Sortinaldo, mas também tem o Vitorino, também tem, foi apresentado agora o seu Zé do Lá, né? aquele é um personagem em assim, estilo Mr. Me, ele não fala nada, mas ele consegue fazer o humor através disso, né? Então, inclusive, eu sugiro que vocês assistam o vídeo dele e outros vídeos também, né? Que ele tá começando aí o canal canal né já tá com 600 inscritos se você gosta de um humor e quer, e quer sugerir ideia para ele que a gente aceita galera viu pode falar que é nos meus próprios comentários aqui desse vídeo que eu vou lá morte para o meu tio entendeu para dar um feedback legal para ele e é isso vamos ajudar aí que eu creio que o canal dele vai crescer muito Mas chega de enrolação e vamos lá para as curiosidades Bom, vamos falar primeiramente do idem né nosso querido arenzão aí de multiplicação do clássico, né? Pra já começar daquele jeito. E eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês preferem que o nome dele seja Idem ou clone? Coloca aí nos comentários. Eu... Assim, pra mim tanto faz mais é que eu acostumei com o Iden entendeu? Eu não consigo mais chamar ele de clone. É por causa que os novos nomes, assim que eles são colocados em Omniverse, menos Olhudo, né? Eu chamo de Mega Olhos mesmo, eu não chamo Mega Olhos de Olhudo não. Mas no caso do Iden eu peguei o costume de chamar ele de Iden mesmo, nome de clone. E bem, em Omniverse, o design dele tem alguns elementos de Pikmin. E o que é Pikmin, você me pergunta. Pikmin ele é um jogo de estratégia em tempo real, que é uma minissérie assim de jogos de quebra-cabeça, entendeu? Até alguns personagens que eu tô mostrando aqui na tela para vocês, beleza? E o Derek ele falou que ele se baseou nesses personagens aqui para fazer o... alguns elementos, né, desse personagem para fazer o visual do e em um universo Então, isso é bem interessante, né? Só que um personagem que o Iden ele realmente lembra É o Iaco Warner dos Animaniacs Assim, não inquisita aparência Só um pouco assim por causa das cores, né? Que é preto e branco, né? Iden do clássico e 11 anos, né? Que é o universo, o Iden de 16 anos Tem aí a paleta de cores verde e branco, né? Mas, assim, pelo jeito, entendeu? Tipo, porque o Iden principalmente em universo Ele tem um jeito mais, assim, mais engraçadinho Que lembra, né? Os Animaniacs e tudo mais E também por causa do dublador é porque o cara que dá a vida aí aos personagens, né? tanto ao Iaco quanto o Idem, no idioma original, é o Rob Paulson. Então, pode ser que seja aí uma homenagem a esse personagem. Bom, e no clássico. A auto do idem foi retratada como se realmente ele tivesse se dividindo ao meio, que parecia mesmo, né? Ele ia se multiplicar que se dividir assim, né? E isso aqui se foi alterado no universo, já que a automultiplicação dele é semelhante à do eco-eco. que eu achei isso meio paia e interessante ao mesmo tempo, né? Tipo, porque ah, agora tem a multiplicação ligeira que nem a do eco-eco, isso é uma vantagem a ele. Sim, mas eu achava legal que no clássico ele ficasse se dividindo assim aos pouquinhos mas porque dava um, um diferencial. Ah, eles não são simplesmente áreas que se multiplicam, tem o mesmo poder ah, tá tem mais executavam isso de maneiras diferentes tá entendendo aí agora em universo tipo nem a fraqueza do iden que era o negócio lá dos clones serem linkados aí se um sentisse do o outro sentia e o universo ele não tem tá eu sei que é por causa dar experiência né o bem o universo ele é mais experiente é consequentemente o iden ele não tem mais essa fraqueza e tudo mais mas eu acho que era um diferencial entre o iden e o echo, echo eu comentar isso você acha que é, você prefere o Eden é, como o clone, né? Que era como ele era chamado no clássico, né, com as características que ele tinha no clássico, ou como ele está em Omniverso mesmo? O cipó selvagem, vamos lá, o Wide Valley, né? No idioma original. Cara, uma curiosidade assim que eu não percebi sinceramente é que quando o se transformava os passavagens no clássico, um som podia ser ouvido que parecia uma voz rouca dizendo, uma voz rouca, né, pra combinar com minha voz aqui, né, dizendo videira. Que assim, eu sei, né, eles não dublaram isso, obviamente, acredito eu, então é a palavra vine, né, que é videira em inglês. Então, eu vou deixar o um, um trecho aí, né, do se transformando no espaço vai, você tenta prestar atenção se você consegue escutar essa voz rouca, né, como minha voz tá rouca que vai dar pra eu imitar mais ou menos, né, assim, vai, né, vê <risos> aí se vocês conseguem perceber. Em supremacia alienígena, a gente só vê o Cipó Selvagem infelizmente Apenas na abertura, ele também é mencionado lá no Centro da Criação né Que o Insecto diz que o Fogo Fatal é só uma cópia do Cipó Selvagem Uma planta? É só uma cópia do Cipó Selvagem? Claro, você Se lembra do Cipó Selvagem fazendo isso? Mas se você assistiu o filme, o Segredo do Omnitrix, você viu que aparece uns Floralna lá, que aparecem em zeno E a paleta de cores dele é bem semelhante. É, se vocês prestarem atenção, e isso me lembra um vídeo que eu fiz lá no passado, né? Que são aliens de cores diferentes, né? Os aliens Shine, né? Pegando aí a mecânica de Pokémon que aplicando para os aliens, aí eu, eu falo né, de alguns aliens que tem cores é, diferenciadas, né? Algumas espécies que tem cores diversificadas na própria série, como o Friagem, né? Os necrofrigianos azuis e os brancos, Aí né, Você não vê esse vídeo. Ah, é um vídeo bem antigo assim e tudo mais, mas veja que esse vídeo ficou bem legal. Vou clicar aí no card. Bom, agora vamos falar desse pó selvagem versão da Gwen 10. Você vê que ele, que ele tem um cabelo ali, né? Bem bonitinho. E bem, aquele cabelo ali é semelhante ao cabelo da princesa Leia da franquia Star Wars. E se você é um cara que é igual o Mega Oris, né? Tá sempre de olho em tudo. Você já percebeu isso, né? Que o símbolo do Omnitrix na versão da Gwen 10 do Suporte Selvagem é circular com os com seus homólogos masculinos, né? Em vez de ter a forma de um gato com os outros alienígenas da Gwen 10, né? Tipo, todos os aliens têm ali o símbolo do Omnitrix configurado pra aparecer um gato, né? Que nem, é, que nem tem o um gato né, na roupa da Gwen. Só que no caso do Suporte Selvagem é o único que, eu não sei porquê, inexplicavelmente não tem isso. Não, não tem explicação. Só porque sim, talvez eles tenham esquecido esse detalhe. Só porque eles Vai colocar mesmo, não sei, né, mas... <risos> é uma coisa interessante de se notar. salve galera, faz tempo que eu não apareço no canal, porque o Daniel tá sem tempo de editar os vídeos dele, mas excepcionalmente hoje este vídeo está sendo editado pelo próprio Daniel Lactose mas eu peço que vocês se inscrevam no canal do cara que tá ajudando o Daniel editando outros vídeos que no caso é o Luan, ele também faz conteúdo de 10. ajudem ele a crescer, senão vocês vão aprender com quantas canoas se faz um pau, Bartolomeu desculpa interromper mas o certo é com quantos paus se fazem uma canoa. Vai cagar, Nino. Eu sei, só quis dar um pouco de humor para o vídeo. Porque se você não percebeu, nossos momentos são de alívio cômico. Até a música de fundo é de comédia seu Yoka intrometido. Beleza, Bartolomeu. Mas não precisava me chamar assim. Galera, se esse vídeo pegar muito like, eu e o Bartolomeu vamos ter uma briga para ver quem é o mais forte. Um celestial vorácio ou um nikomata? A resposta é óbvia, mas comenta aí quem vocês acham que ganha. Bom, então é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, se gostaram, já deixa aquele like, se inscreve no canal, se possível seja membro, ative o sininho, falou e tchau!